Galera, deixa eu dar uma passada aqui pra vocês Vou ver um negócio junto com vocês Nós é um dos poucos aí, mano, do cenário de LOL Bobiá, acho que é o único do cenário de LOL Que tem um patrocínio da Alura, mano Que é um bagulho pra programação Tem cursos, etc e afim, tá ligado? Aí eles lançaram um curso específico Que chama Imersão Dev pra quem quer programar Então nós já fez uma campanha uma vez com eles Eles gostou Vou fazer outra aqui e vamos ler, ó Inscrição somente até o dia 12 de setembro só... Mergulhe com a gente, dê o seu primeiro passo em programação 10 aulas galera. Gratuita para aprender a criar seus primeiros códigos e começar a sua carreira em programação. É gratuito o evento, vai começar de 13 a 24 de setembro. Aí que, que você vai conhecer nisso né? Você vai poder começar o seu portfólio, pra você começar a trabalhar, a apoio de professores e comunidade dev. Então, mano, é real para você que não vai saber de nada e vai lá para aprender, tá ligado? Todas as aulas estão sendo construídas a partir da didática e qualidade da maior escola de tecnologia online do Brasil, com especialidades em programação e front-end, que é bagulho de programador. Esse aqui quem mancha tá ligado exclusivo da imersão dev você também vai poder conhecer pessoas que estão no mesmo nível que o seu discutir sobre carreira e trocar informações e experiências práticas pega jogo aqui vai ser difícil, galera Olha o time dos caras, mano O pick dos caras tá muito bom, mano Como que a Kindred vai pegar os campos Acho que ela pega depois, né? Ou tenta pegar em kill Mano, é Kindred contra Talon, mano Esse Talon tem que matar esse cara trocentas vezes, velho. Eu vou tentar ajudar ele no começo do jogo, hein Se eu deixar o Talon forte Eu acho que o jogo fica fácil Ah, eu vou ter que bot, mano Bora O Echo apareceu lá em cima, ó, mano Olha o que eu dei no cara Que legal, Caralho, mataram dois ainda. E aí, a wave ficou boa ou ruim, hein? Acho que a wave tá boa, né, mano? O que vocês fariam? Mexe, acho que nem mexe na wave, né, mano? Ó, tem quatro maguinhos. Ficou boa, ficou boa, ficou boa. Ó, posso pegar esse cara na volta aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, Marquinhos. Salve. Manda salve da visita, falando que está escamando salve da visita e depois manda aquela florzinha. Obrigadão pelo apoio. Mano, os caras deixaram o cara pegar a marca aqui, né? É possível, mano. Mata esse rapaz aqui, pelo amor de Deus. Talãozão, esquerda dele, coisa linda. Pega ou não pega, pega ou não pega, não consegue se locomover. Coitado, que aí pra cima, perdeu visão, morreu. Dá um ataque ali, meu menino! Acho que eu salvo ele, ó. Ah, quase. Será que o 7 não desce, não, mano? Meu Deus! Perma CC, vou nem me mexer. Ou eu tá com... Ah, mano. Não, isso aqui foi culpa nossa. Eu quero tentar em mid dar um perma um CC nele, mano. Porque não deu nem tempo dele de apertar R, tá ligado? Vou lá agora nessa missão. Traz pra cá, traz pra cá. Ah, já deu ruim isso aqui. Flash! Kinders também flashou, né, mano? Senão eu tinha matado, né? Flashou, flashou, flashou. com certeza. E se esse talon for safado, ele pode startar isso aqui. Ou ele me pega aqui e me mata, né? Vamos descobrir. Ui. Olha lá ele. jeito e feito, hein? Ah! Eu posso tentar mamar, mano. Eu posso tentar mamar. Ah, não confiou. Acho que isso aqui dá bom, mano. O set desceu dessa vez, ó. <risos> Caramba, for Nossa, era melhor ele dar o E antes, mano, não? Tá, matou. Hum, o Talonzão vai ficar a giga, hein, mano. Talon giga, Talon, Talon giga é um baita de um problema, mano. E bobear e mata esse 7 também, é só jogar no talento, ó. Hum, Talonzão tá. Ô, oh, o Talonzão não, é cusão, tá poderoso, mano. Ó, oh, eu posso tentar dar um permacice nesse cara aí, velho Esse cara tá muito folgado, velho Pegou o outro aí também, Zé? Pelo amor de Deus, cadê o Talon pulando parede? Mano, esse menino não fez parkour não, mano? Pula o um negócio aí, Zé? Tô aqui, filhão, vambora Beleza Beleza Vou mear aqui, aqui como quem não quer nada Nancei é um flash esquisito aqui, mano. Acho que eu pego Mas esse eu cara Mas eu só vi a velho. cabecinha, velho. Uto ou não uto, galera? Não. Valeu, Tristana Gótica. Obrigadão pelo seu subzão com a gente velho. aí. Seja bem-vindo, meu lindo. Obrigadão pelo apoio. Valeu o peixe folgado, mano. Obrigadão peixe aí também pelo PrimeZil. E seja bem-vindo, papai. Ah! Quase. Obrigado pelo sub aí, galera. Tá bom, tá bom. Gostei do que eu fiz, só que eu dei muito gold, hein, mano. Pula a parede, paizão. Busca ele, mano. Deus, bad. Não vai arrumar nada ali. Mano, que medo do TP o Jorn, mano. Pra poder Valeu, velho. Gusta Show. Obrigadão pelo seu sub com a gente aí também. Seja bem-vindo, Gusta. Obrigado pelo apoio aí, fio. Tá bom. Mais ou menos, na real eu tenho só pra matar o sub, mano. Ó oh, o safado aqui fazendo. Vai é CC. Mas eu só nice. vi a cabecinha, velho. Calma que, que o Eco pode roubar, mano. Que que é que de cafezinho, que de cafezinho, que de Ah! Valeu, Melin. Ah, velho, Meli, muitíssimo obrigado aí pelos seus 25 meses de subzão com a gente no canal aí, meu príncipe Só agradece a brabinha, papai Só boa Ó, oh, mata esse, esse rapaz aqui, mano Que que é isso? Você tá trolando Ah, mano, que porra é essa, velho? O Warren tá fazendo um V9, mano Mas eu só vi a cabecinha, véi Caralho, tô concentrado pra caralho, mano. Valeu aí o Rayston, mano. Obrigadão pelo seu Primezão com a gente aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Joguinho embaçado, mano. Né? Vai tomar, filhão. Vai tomar, filhão. Tá fazendo graça, mano. Tá folgado, velho. Era melhor da karma dar Karma da Q Mantra, mano, em vez de me shieldar, velho. Se o cara da Q Mantra não é matava. Agora eu vou dar Baron pra eles. Vou ganhar tempo só. <risos> Era melhor ela dar Qzinho. Parece que nós estamos à vontade, né? Olha lá, o, Jean, o Juninho Pernambucano lançou um followzinho. O um Puppet Player também. O Pano, Bola. Brigadão que tá dando follow. Peraí que estamos chegando. Vamos finalizar esse jogo logo aqui. Ó. Caralho, mano! Que isso, velho! Pelo amor de Deus, véi! Maceta, família! Maceta! Toma, o facão! Dá GG pra não morrer. Ah, quase jogão, hein, mano. Tá maluco, velho. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ah, vamos para o próximo, galera. Deixa o sininho. Ai, meu Deus, nada a ver. Esse final a galera corta-se, pá.